Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Insight aqui no Triple A. E hoje eu quero conversar com você sobre gestão do tempo, uh, que é um dos principais pilares aí dos nossos profissionais Triple A. Uh, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre otimização do tempo, eu quero só fazer um, um disclaimer, né? É, é, Para colocar em contexto aquilo que eu vou falar sobre administração do tempo. Uh, quando a gente fala sobre gerir melhor o tempo, é muito comum que as pessoas automaticamente tenham na cabeça a necessidade de sermos mais produtivos e produtivas, para a gente trabalhar mais, para a gente poder ser mais eficiente, etc, etc, etc. Isso está dentro do contexto de gestão do tempo. Mas eu quero falar sobre esse tópico tão importante, eu acho que um dos mais importantes do dia de hoje, um contexto mais amplo. Não é necessariamente para que a gente trabalhe mais que a gente tem que fazer uma gestão adequada do tempo. Não é necessariamente para que a gente possa desempenhar mais atividades profissionais que a gente é, tem que buscar é, é, utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível. É para fazer aquilo que você quiser com o seu tempo. Seja não fazer nada, seja ter tempo para assistir a sua série preferida no Netflix, seja ter tempo para ficar com a família, para desenvolver um hobby, não importa. É muito importante a gente descolar essa noção de que tudo que a gente fala, aqui principalmente sobre gestão do tempo, tem a ver com ser mais produtivo, para trabalhar mais e tal. Não necessariamente. Até porque a gente está vivendo um tempo difícil, pandemia, buscar esse equilíbrio é, é algo essencial para que a gente possa dar conta é, de lidar com todas essas transformações aí que estão à nossa volta. Mas isso posto, vamos falar sobre otimização do tempo propriamente dita. Por que é tão importante pensar em, em, em gerir o tempo melhor? Já parou para pensar que tempo provavelmente... É, o recurso mais igualmente distribuído entre a humanidade é, a gente às vezes reclama Pô, mas eu não tenho a grana que a pessoa A ou a empresa B tem, tem mais dinheiro do que eu, eu não tenho os recursos naturais eu não tenho, sei lá, um monte de coisa que tipicamente é desigualmente distribuída mesmo né? é, na humanidade, infelizmente mas tempo a gente não tem para onde correr, porque o meu dia tem 24 horas de 60 minutos, cada um desses minutos tem 60 segundos e essa é a realidade de cada um de vocês que está me assistindo agora e que está ouvindo esse insight aqui no AAA. Tempo é igual para todo mundo. Aí a gente se pergunta, caramba, mas por que que alguns fazem tanto com esse tempo e outros e outras às vezes não fazem tanto assim? Uh, a minha experiência de gestão do tempo talvez ela seja um pouco fora da curva, porque eu sou efetivamente obcecado por tempo. E eu sou obcecado por tempo por essa consciência que eu tenho de que é, o meu tempo é a coisa mais valiosa que eu tenho porque eu tenho que maximizá-lo da maneira que eu puder, para que eu consiga fazer tudo o que eu gostaria de fazer, volto a dizer, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, nas minhas relações familiares, com amigos e assim por diante. E, e o meu método para administrar tempo melhor, ele está muito conectado a outra coisa que é essencial, mas essa é desigualmente distribuída entre as pessoas, que é o bom senso, é discernimento. a primeira coisa que está no meu radar quando eu estou falando de administrar tempo é exatamente essa palavrinha mágica chamada discernimento que nos leva a estabelecer prioridades. No mundo em que vivemos é impossível dar conta de tudo ao mesmo tempo. Se você parar para olhar o teu celular agora, se você estiver olhando esse vídeo no celular e você alternar aí as janelas, vai ter um montaço de mensagem de WhatsApp, de e-mail, de coisas que estão o tempo todo buscando a nossa atenção buscando captar a nossa atenção para consumir nosso tempo, porque tudo aquilo que a gente dedica atenção acaba consumindo o tempo. Se você tentar abraçar o mundo e dar conta de tudo ao mesmo tempo, sinto dizer, não vai dar certo. É preciso ter esse discernimento para separar aquilo que não merece a minha atenção daquilo que merece a minha atenção e é onde eu tenho que dedicar tempo, que deve ser preferencialmente aquilo onde eu posso fazer a diferença, aquilo que transforma realidades. Acabar com é, lesco-lesco, voco-voco de conversa que não leva a lugar nenhum, ficar perdendo tempo em grupo de WhatsApp, debatendo se a vacina A é melhor que a vacina C, debatendo se o lockdown tem que começar ou tem que parar. Essas decisões não estão ao nosso alcance. Então, a melhor medida é o seguinte, não perde tempo com isso, coloca a energia onde você pode transformar alguma coisa. Isso nos leva à segunda dica aqui, que é saber dizer não. Eu sofri muito por isso com muito tempo, eu achava que eu tinha que dar atenção para todo mundo e cuidar de tudo, e dar resposta para todo mundo, etc e tal, até o ponto em que eu percebi que se eu continuasse agindo dessa forma, eu ia enlouquecer ou morrer do coração. Hoje eu tenho muita facilidade para dizer não para as coisas. Aquilo que não é a minha prioridade, infelizmente, com toda a educação, jeito e polidez, eu vou justificar porque que não posso dar atenção para isso e simplesmente não vou dar. E aí, meus amigos, minhas amigas, meus profissionais AAA, se o outro lado se aborrecer com isso, sabe de quem é o problema? Do outro lado. Não é seu. As suas prioridades, só quem pode determinar é você mesmo. Não estou falando aqui para ser grosso com as pessoas, para ser. Né? É desagradável, mas é ter clareza quanto àquilo que você quer atingir. Só você pode ser guardião disso. Né? Terceira coisa, foco e objetividade. Perceba que essas coisas estão todas conectadas. Né? É foco no que interessa e muita objetividade no tratamento das questões. Isso, essa coisa de ser objetivo, de ser objetiva, ela, ela é muito, muitas vezes associada à personalidade das pessoas, o que é fato. Eu tenho um jeito de agir muito objetivo. E convivo com várias pessoas que não são tão objetivas assim. Você, como um profissional tipo ir para gerir melhor o teu tempo, a recomendação é que você desenvolva é, essa atenção ao quão objetivo ou objetiva você está conseguindo ser nas reuniões, no tratamento de assuntos que sejam importantes, seja lá no que você fizer na sua vida. Porque se você começar a devagar muito, isso vai consumir tempo e não vai permitir que você faça uma gestão adequada do tempo. Quarta coisa, organização pessoal. Né? Para a gente fazer essa gestão do tempo de maneira eficiente, a nossa vida tem que ser relativamente organizada. E aí, a gente precisa de método. Tem vários métodos na internet aí, o Get Things Done, né, o GTD, é, enfim, várias possibilidades que você pode explorar, mas também o que funciona aqui é aquilo que, para você, de alguma maneira, ajuda você a se organizar. Se você me perguntar qual é o meu método, meu método é muito simples. É o uso da agenda de maneira profissional, associado ao Todoist, que é um aplicativo de organização, de tarefas, né, o que eu vou fazer hoje, o que eu tenho que terminar para amanhã, para semana que vem, qual é a prioridade, qual é a ordem dessas coisas, mas a Alexa, é, que eu uso constantemente para estar tá, é, sem perder tempo, né? sem ter que parar para olhar a agenda, eu pergunto para ela o que, que tem na agenda, qual é o próximo compromisso e assim por diante, e ela vai me respondendo. E para que isso tudo funcione junto, você tem que ter uma disciplina implacável, né? você tem que ser obcecado ou obcecada por fazer essa coisa funcionar para você, sempre lembrando do seguinte, você está fazendo isso para beneficiar a você mesmo, a você mesma, para que você possa ter mais tempo para você, para as coisas que te são importantes e para que isso aumente a tua qualidade de vida. Um grande abraço e até a próxima.